Opa, tudo bem? Eu estou em viagem aqui no Vale do Silício, entre São José e São Francisco. E aproveitei para passar aqui em algumas empresas, né? empresas monstros que a gente conhece aí no Brasil. Então eu entrei lá no, no Facebook, rodei assim por fora no campus, uma fortaleza, um lugar muito bonito. É, estou aqui no Google, é também um lugar enorme, muito bonito campo aberto, os funcionários ficam à vontade para trabalhar. É, fui no, na Apple e fui na garagem da Apple também, onde tudo começou lá com o Steve Jobs. Enfim, é, respirando esse ar puro, esse clima de tecnologia e de inovação, aqui realmente faz com que a gente tenha muita ideia, né, muita, é, comece a pensar fora da caixa. Então, o carro elétrico é, é muito comum aqui. É, a gente sabe que existe, no Brasil tem alguns, mas aqui é normal é Praticamente todas as vagas, as vagas preferenciais, inclusive, é, são para carro elétrico Patinete elétrico, bicicleta elétrica, tudo muito normal E o que é muito comum aqui também é você se servir né? Então o funcionário ainda é ao lado da empresa e não contra né? Então não existe um gerente que fica tomando conta do funcionário, pelo contrário é, os funcionários aqui eles jogam no mesmo lado, no mesmo time da empresa. Então, pensando e aproveitando esse clima aqui de inspiração é, e trazendo isso para nossa realidade, para uma gestão de frota melhor, para uma redução de custo, o que, que eu pensei que eu queria compartilhar com vocês? Eu acho que você poderia é, reunir a sua equipe, é, reunir todos da sua empresa que conduzem um veículo, seja motorista, técnico, vendedor, não importa, e faz um, uma campanha de premiação, é, para os melhores, é, premia os melhores e é, estipule metas, metas de consumo de combustível, metas de não abuso de velocidade, não deixar o carro muito tempo com, parado, com o motor ligado. Tem várias, vários critérios que o nosso sistema aponta, é fácil de você analisar. E o mais legal dessa ideia é você compartilhar, aliás, liberar o acesso do conta de rastreador para o seu funcionário, para o seu profissional. Então você cria um acesso lá de usuário, ele não vai poder fazer nenhuma alteração no sistema e ele mesmo é, pode se policiar, ele mesmo pode é, verificar no um sistema como ele está é, conduzindo o seu veículo e se ele está atingindo as metas ou não. Então eu queria compartilhar isso, eu estou aqui num, num, num clima muito favorável para inspiração, mas aconselho que você também... Pense um pouco fora da caixa, é, tire alguns minutos do dia para pensar em coisas novas, em ideias diferentes. Né? É, além da sua rotina, além do dia a dia que você já faz, que eu sei que é muito pesado, é muito corrida. Então era isso, eu vou provavelmente ter mais ideias e vou fazer outros vídeos como esse daqui. Tá bom? Então até a próxima, muito obrigado pela atenção.